Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Hoje nós vamos jogar Mortal Kombat 11. Estou pensando em trazer a saga Mortal Kombat para o canal. E o primeiro oponente é Jack Briggs. Últimas palavras? Serei rápido com isto ser terreno. Até parece. E ação! Se você quiser que eu faça mais vídeos de Mortal Kombat, deixe seu comentário. Isso é Isso, uma retada nela! É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo. E também é o primeiro jogo do canal que eu tô jogando sem treinar. E essas são as minhas primeiras impressões. E como desabilitar esses desafios? Se tiver, um, se tiver como, coloca aqui embaixo. Nos comentários. Quero tirar isso da frente, tá atrapalhando a gameplay. Já entendi. Você é um lixo. Round 2, fight. É, depois eu pretendo fazer um outro vídeo já treinado. Daí a gente vai poder comparar como que eu jogava antes e como que eu passo a jogar depois de treinar. Se é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Toma! Finisher. Finisher! Traz frente, trás sobre. Não saiu por quê? Será que está bloqueado? E agora... Countdown! Vão lá! Seu império acabou, Shao Esperava que Raiden enviasse Liu Kang! E acaba dolorosamente. Round one fight. Eita! É isso aí, Você é um lixo round two, fight. Toma, toma. Lança nele e se vier pra cima, marretada. Nossa, brutality. E agora Sub Zero O plano terreno já venceu antes. Porque os deuses ancestrais interviram. Ele corrompeu os Linquen. Round 1 Fight. Fica frio aí, meu irmão. Marretada nele Isso Nossa, a lança passou direto Pô, a lança não pega de perto Que, que horrível Hum, tomei ah, isso não vai ficar assim não Lança nele, lança nele Tô fazendo que nem a máquina fazia no MK2 Contra a gente Lembra? Apelação pura Boa Aí, o fantástico está bloqueado É, parece que enquanto eu não desbloquear O Fatality não vai sair Bizarro, né? Porque Eu já sei o comando do Fatality Devia funcionar E agora, Cabal! Alguém quer o trono de volta Cobra muito caro pelos serviços Experimenta a amostra grátis Round 1 Bom, cabal o lance é bloquear O ataque de velocidade dele Isso desde o MK3 Que é assim Contra o cabal tem esse macete ó. Espera ele vir na corrida E aí responde Bloqueia e responde, bloqueia e responde porque o cabal depende muito dessa corrida daí. Bloqueou, bateu. Bloqueou, bateu. <risos> Contra a player isso não deve funcionar não Mas contra a máquina Até que funciona bem Taca a lança Deixa Bloqueia E ataca Não vai ficar assim não Toma isso E toma Beleza Agora o Fatality Traz frente, traz soco Traz frente, traz soco Não foi é, tem que desbloquear primeiro E agora, vamos para o chefe Ou melhor, a chefe, é uma mulher Eu estava esperando você Crônica Sua vida, seu nome Tudo isso será varrido da história Venha É hora de morrer Round 1 fight e agora duelo de titãs Shokan versus Kronika. Ah, Agora você vai ver! Somente eu sou digno de ser o chefe de Mortal Kombat! Suma daqui! Ih! Oh, o louco! para lá seu impostor desistir, desistir. sai para lá suma daqui eita O quê? Mas só teve um round Ah, Eu não sabia dessa Pô, bobiei, achei que ia ter o segundo round Mas beleza Pô, adorei essa crônica É, Shao Kahn não vejo a hora de poder jogar com a crônica. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se quiser que eu traga mais mortal, não esquece do like. E até a próxima.